Fala galera, mais um vídeo está começando aqui no Bull Chakalaka E vocês se lembram que antes de a temporada começar, lá em outubro de 2018 Eu fiz um vídeo com palpites para os prêmios da NBA, vocês se lembram disso? Na verdade eu tinha feito um vídeo um pouco diferente Ao invés de fazer o palpite tradicional, quem vai ser o MVP, quem vai ser o Rookie of the Year Eu peguei time por time e eu escolhi quem eu achava que tinha mais chances dentro do time de ganhar um dos seis prêmios individuais. Lembra desse vídeo? Quem não assistiu, vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição também. Então, eu falei dos 30 times da NBA quem eu achava que tinha mais chance de vencer um dos seis prêmios individuais colocando na tela Most Valuable Player, né, o MVP, Rookie of the Year, o melhor estreante do ano, Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu, Sixth Man of the Year, o melhor reserva, né, o melhor vindo do banco, jogador defensivo do ano e Coach of the Year técnico do ano. Então o que eu vou fazer nesse vídeo, eu vou voltar time por time e ver como foi o meu palpite, se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi ótimo, se ele foi perfeito, se ele foi péssimo. Vamos começar então como sempre em ordem alfabética no Atlanta Hawks, eu falei que a melhor a chance era do John Collins ganhar o Most Improved Player, né, o jogador que mais evoluiu. Ele não deve ganhar o prêmio, porque temos candidatos melhores, mas foi um palpite bom. Assim como também teria sido o Trae Young, no vídeo original eu falei que estava na dúvida entre o John Collins para Most Improved Player e o Trae Young para Rookie of the Year. escolhi o John Collins, os dois teriam sido bons palpites, mas nenhum dos dois deve ganhar o prêmio. Boston Celtics, errei, feio, palpite ruim, Boston foi muito aquém do que a gente esperava, conseguindo com muito esforço o mando de quadra, né, o quarto lugar, no vídeo eu também citei o Terry Rozier para sexto homem que também não teria sido um bom palpite Brooklyn Nets eu apostei o Caris Levert para Most Improved Player foi um palpite bom, ele estava sendo um candidato a Most Improved Player com 18,4 pontos por jogo nas primeiras 14 partidas da temporada, contudo nessa temporada na 14ª partida ele quebrou o tornozelo e ele só voltou a jogar na 57ª partida, todo esse tempo que ele ele ficou fora dos jogos do Brooklyn Nets, descartaram ele como um possível candidato a jogador que mais evoluiu na temporada. No Charlotte Hornets eu também dei o um palpite para Most Improved Player no Malik Monk, foi um palpite ruim embora ele tenha melhorado levemente nessa temporada, a média de pontos dele passou de 6.7 para 8.9, ele sequer começou um jogo como titular e em minha defesa não tinha palpite melhor para os Hornets mesmo. No Chicago Bulls mais um Most Improved Player foi o Zach Lavine, que eu palpitei, foi um palpite bom o Lavine aumentou 7 pontos por jogo, a sua média 16.7 para 23.7, mas muito porque ele estava em um time fraco e alguém tem que pontuar, né? É o famoso Good Stats in a Bad Team. Mesmo assim, ele não deve levar o prêmio, embora talvez ganhe alguns votos na votação. No Cleveland Cavaliers, eu palpitei Collins Stexton para Rookie of the Year, e foi um palpite bom. O Collins Texton foi um bom rookie, com média de quase 17 pontos por jogo. Em outras temporadas, ele até estaria na corrida para Rookie of the Year com essas médias que ele teve, mas esse ano nós temos Luka Doncic, que é praticamente uma unanimidade, o que tirou a chance desses outros bons rookies que entraram na NBA nessa temporada. Dallas Mavericks, Luka Doncic, que nem eu falei para Rookie of the Year, palpite Perfeito, com 21 pontos, 8 rebotes e 6 assistências e 8 triple doubles e muitos game winners, Luka Doncic deve levar o prêmio de Rookie of the Year. Denver Nuggets, eu palpitei Mike Malone para técnico do ano e foi um palpite muito bom, só não é um palpite perfeito porque tudo indica que o Mike Buttenhozer do Milwaukee Bucks é que deve levar o prêmio mas o Mike Malone teve exatamente o rendimento que eu esperava, pegou o nono colocado Denver Nuggets e com o mesmo elenco chegou à segunda colocação no Oeste Detroit Pistons, eu falei lá no vídeo que eu não tinha um jogador bom pra escolher, que ganhar o prêmio, escolhi o Stanley Johnson para Most Improved Player, foi um palpite ruim e ele não só não evoluiu, como ele até decaiu um pouco nessa temporada, e ele acabou sendo trocado para o Milwaukee Bucks no meio da temporada e depois ele foi retrocado para o New Orleans Pelicans, onde ele jogou os últimos 14 jogos nessa temporada, palpite ruim Stanley Johnson não é um Most Improved Player. Golden State Warriors, eu apostei Draymond Green para melhor jogador defensivo, foi um palpite ok na verdade foi um palpite de segurança, era óbvio que o Draymond Green seria um bom defensor mas nesse ano no máximo ele pega um primeiro time de defesa, talvez um segundo time de defesa jogador defensivo do ano, ele não vai ganhar. Houston Rockets, eu apostei Eric Gordon para melhor sexto homem e o meu palpite está desqualificado. O que isso quer dizer? Bom, o Warry Gordon ele virou o titular real oficial do Rockets depois de algumas tentativas com o James Ennis e com o Carmelo Anthony. Foram 53 jogos de titular nos 68 jogos que ele jogou pelos Rockets. Isso desqualifica ele como um jogador candidato a melhor sexto homem. Então, o meu palpite não foi nem bom nem ruim. Ele simplesmente não valeu. Em Indiana Pacers escolheu Tyreek Evans para melhor sexto homem. E eu acho que foi um palpite médio. Ele foi uma peça importante vindo do banco de reservas dos Pacers com 10 pontos por jogo em 20 minutos mas sequer foi a melhor peça do banco o Domantas Sabones e o Corey Joseph vieram o melhor do banco, não foi um palpite ruim, mas longe também de ser um palpite bom Los Angeles Clippers, eu palpitei Lou Williams para melhor sexto homem e foi o palpite perfeito mais uma vez com 20 pontos por jogo em apenas 26 minutos por jogo, o Lou Williams é o grande favorito para o prêmio de melhor sexto homem se ele vencer, que nem é o esperado, ele vence pela terceira vez na carreira e iguala ao maior vencedor deste prêmio de melhor sexto homem até este momento, Jamal Crawford também tem três vezes este prêmio. Los Angeles Lakers, eu apostei LeBron James para MVP, foi um palpite médio, embora ele tenha tido uma temporada num nível bom estatisticamente falando, dessa vez ele não chegou nem perto de ganhar o MVP, é possível inclusive que ele não ganhe nenhum voto na votação, nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro, nem de quarto, nem de quinto, de nenhum dos jornalistas. Mesmo assim, longe de ser um palpite ruim, teria sido um palpite ruim se ele tivesse decaído tecnicamente, por exemplo, que não foi o caso. Por isso eu classifiquei como um palpite médio. No Memphis Grizzlies, eu palpitei Jaron Jackson Jr. para um possível Rookie of the Year e foi um palpite bom, o Triple J foi um bom rookie, ainda mais para quem tem 19 anos ainda, teve média de 14 pontos e 5 rebotes, que nem eu falei do Colin sexton em outras temporadas ele seria um candidato a Rookie of the Year, nessa ele deve beliscar no máximo um All Rookie First Team, né? o primeiro time de rookies. Miami Heat eu não tinha muitas escolhas, quando eu fiz o vídeo eu expliquei isso na época, eu acabei escolhendo o Eric Spolstra como um possível técnico do ano, foi um palpite ruim, se o time não era considerado um favorito, ao menos todo mundo esperava amanhã Miami Heat nos playoffs, já que com o mesmo elenco da temporada passada, o time tinha chegado. Mas o Heat caiu de produção e ficou de fora, Eric Spolstra não foi um bom palpite. Milwaukee Bucks eu palpitei o para MVP e foi um palpite perfeito, tudo indica que o irá vencer o prêmio de MVP em cima do James Harden, pelo menos é o que a gente ouve por aí, se ele perder vai ser por muito pouco mesmo assim isso quer dizer que eu fui certeiro ou quase certeiro no meu palpite. Minnesota Timberwolves eu apostei o Jimmy Butler para jogador defensivo, foi um palpite ruim não só o Jimmy Butler foi trocado no meio da temporada mas por início da temporada, pro Philadelphia 76ers. mesmo assim ele não teve um desempenho defensivo excelente, que nem das últimas temporadas, palpite ruim. New Orleans Pelicans, apostei Anthony Davis para MVP e assim como Harry Gordon, eu vou considerar um palpite desqualificado, porque porque depois do imbróglio do vai pro Lakers ou não vai, ele jogou com minutos reduzidos até o fim da temporada, caindo fora de qualquer possibilidade de vencer MVP, jogador defensivo, ou até mesmo de ficar no primeiro, no segundo ou no terceiro time da NBA, ele deve ficar com nada de prêmios ao final dessa temporada. Como ele praticamente não jogou depois do All-Star Game, eu acabo desqualificando o meu palpite no Anthony Davis. No New York Knicks, eu estava convicto que Mario Ezzoni seria um dos candidatos a Most Improved Player, e foi um palpite ruim, o Ezzoni não deu o passo adiante que eu achei que ele poderia dar em Nova York, se serve de consolo, quase no final da temporada ele conseguiu um triple-double com 16 pontos, 16 rebotes e 11 assistências Em OKC eu apostei o Dennis Schroeder para melhor sexto homem, foi um palpite médio 15,5 pontos, e 4 assistências representaram uma queda em relação a sua última temporada em Atlanta Mesmo assim, longe de ser um palpite ruim o Schroeder para melhor sexto homem O problema é que a concorrência para o prêmio de melhor sexto homem nessa temporada está muito grande No Orlando Magic eu palpitei Mo Bamba para Rookie of the Year e foi um palpite muito ruim, talvez o meu pior de todos naquele vídeo, o Bamba não teve muitas chances em quadro, apenas 16 minutos para o jogo, e sua última partida foi lá em janeiro, quando ele se machucou. Não vai pegar nem primeiro, nem segundo time de rookies, e nem pegaria o terceiro time caso ele existisse. No 76ers, eu o palpitei Joel Embiid para jogador defensivo do ano, e acho que foi um palpite bom. Joel Embiid deve ganhar alguns bons votos para jogador defensivo mais uma vez mas não deve levar o prêmio, deve perder para o Rudy Gobert de novo. No Phoenix Suns eu palpitei DeAndre Ayton para Rookie of the Year, foi um palpite bom, o Ayton teve uma boa temporada de estreia, 16 pontos, 10 rebotes em 30 minutos em quadra, mas foi ofuscado pelo Don Tite e até pelo Trey Young, com 16 pontos e 10 rebotes de média, ele teria vencido em várias outras temporadas. Nos Blazers eu palpitei Damian Lillard para MVP, foi um palpite ousado, mas eu considero que foi um palpite bom nas previsões dos gringos, o Damian Lillard deve acabar em quarto na votação para MVP, atrás do Giannis, do Harden e do Paul George, ele foi um All-Star pela quarta Vez na carreira, ele carregou os Blazers à terceira colocação do Oeste, e ele teve números Excelentes nessa temporada, não vai ganhar O prêmio de MVP, provavelmente, mas Eu acho que era a melhor opção dos Blazers mesmo Sacramento Kings palpitei Marvin Bagley terceiro para Rookie of the Year, e eu acho que foi um palpite bom Aconteceu o que eu temi e eu falei, no vídeo original, poucos minutos em quadra devido à concorrência. Quando teve tempo, foi bem, 15 pontos por jogo em apenas 25 minutos e apenas 4 jogos como titular deve pegar a quinta e última vaga do All-Rookie First Team. Sonnyton Spurs, eu palpitei Greg Popovich para técnico do ano e foi um palpite ótimo ao meu ver. Todos diziam que depois de 23 anos, esse era o ano que os Spurs ficariam de fora dos playoffs, pois ele surpreendeu mais uma vez e classificou os Spurs para os playoffs, até com certa folga. Mesmo assim, ele não deve ganhar o prêmio de coach of the year, embora deva ganhar alguns bons votos. No Toronto Raptors, eu palpitei Kawhi Leonard para jogador defensivo, foi um palpite ok, ao meu ver. Aqui vale a mesma premissa do Draymond Green, era certo que o Kawhi seria um bom jogador defensivo, mas esse ano ele não vai levar o prêmio, embora deva levar alguns votos, talvez belisque algum dos dois times de defesa, quem sabe. No Utah Jazz, palpitei Rudy Gobert para jogador defensivo do ano e foi mais um palpite perfeito. É um consenso no mundo da NBA que o Gobert ganhará o seu segundo prêmio de jogador defensivo seguido. Eu fui na bola de segurança e mandei bem. Por fim, o Washington Wizards, eu palpitei Austin Rivers para melhor sexto homem. Foi um palpite ruim, não tão ruim, mas não foi um bom palpite. Ele vinha de 15 pontos por jogo pelos Clippers no ano passado, caiu para 7 em Washington. Depois ele foi trocado para o Phoenix Suns, dispensado, assinou como free agent com o Houston Rockets e teve um bom desempenho nos Rockets, principalmente substituindo o Chris Paul como titular no período que o Chris Paul estava machucado, mesmo assim não é nem perto do suficiente para conseguir ganhar o prêmio de melhor sexto homem da temporada. E essas foram minhas considerações sobre os palpites que eu dei lá em outubro, no meu vídeo número 204 do canal, esse aqui, se não me engano, é o 261. E estou aqui não fugindo da minha exposição. Fui exposto em alguns casos aqui de jogadores que eu achavam. Um que iam se dar bem e não se deram, técnicos que eu achei que iam bem e não foram. Enfim, fui exposto levemente aqui por mim mesmo, mas eu achei que valia a pena mostrar o que eu tinha palpitado lá no início da temporada. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a quem acompanhou mais um vídeo aqui no Calaca e nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu, até lá!